Come and climb in my bed. Então corre pra você aprender a fazer o apoio de do celular de Donuts Confere o vídeo Os Monsters mais lindos do mundo, tudo, tudo bem com vocês? vocês? Eu sou a Thavseide, eu e Manuela Dario. E vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Hoje a gente trouxe pra vocês esse apoio de celular muito diferente. Porque eu não sei se vocês aí são como a gente, que vive assistindo as coisas pelo celular. Problema. Exatamente. Você tá lá super empolgado assistindo né, as coisas bonitinhas do celular, de repente o braço dorme, tem o celular na cabeça. Com eu já fiz, e é tipo muito, muito ruim Sem contar quando você, tipo, vai colocar o celular do ladinho, assim, pra despertar Você dorme, aí você vai te aí pegar aparelho, ele, tipo, né? o braço dormente, assim, tipo Eu tô sem um membro Péssimo! Então, a gente decidiu trazer pra vocês esse apoio de celular muito fácil de fazer E que vai servir como decoração ainda pro seu quarto Uma decoração muito legal e diferente Então se você tá curioso, confere o vídeo você vai precisar de um pedaço de papelão Feltro nas cores marrom claro Azul, amarelo, vermelho e rosa Um CD velho Cola quente Tesoura Caneta E o seu celular Com o CD eu faço 10 moldes iguais no papelão Agora recorto todos eles Pego um dos moldes e começo a desenhar o Donuts. Uso o círculo do CD como referência. Deixo ele um pouco maior e desenho a mordida. Depois recorto tudo. pego todos os círculos de papelão que eu cortei e desenho o donuts mordido em todos eles e recorto tudo de novo. Agora, para fazer o encaixe do celular, eu pego um donuts e desenho o formato da base do celular, mais um espaço pro carregador entrar. Corto. Desenho em três peças. E depois recorto. Colo as quatro peças no formato de celular e depois de juntas eu corto o formato de entrada do carregador. Decidi cortar a entrada do carregador agora, depois de tudo colado, porque é mais fácil de juntar as peças. Agora eu faço dois donuts de três partes coladas cada um. Com as três peças do donuts feitas, é só juntar tudo com a cola. Eu desenho o Donut duas vezes no feltro marrom claro com uma sobra e recordo. Meço o tamanho e o comprimento da lateral do Donut e corte também na mesma cor de feltro. cotas laterais do feltro para poder virar na hora de colar. Round room. We'll do... Cola o feltro no donuts de papelão. So Depois eu vou virando e colando as sobrinhas laterais. Faço isso belezinha porque é uma parte do acabamento. E é lógico, faço a mesma coisa do outro lado. Agora eu colo por cima a tira de feltro para cobrir todas as emendas. uso um outro molde de papelão para desenhar o formato do donuts no feltro rosa, para não sujar de caneta aquilo que a gente já tinha feito anteriormente, eu desenho o formato da cobertura por cima e depois recorto duas partes iguais, e colo por cima do donuts com cola quente <música> Pedacinhos compridos de azul, amarelo e vermelho Que serão os confeitos do Donuts E eu colo eles aleatoriamente as as The burn E é isso O nosso Donuts porta celular está pronto Se vocês gostaram, deixa o um comentário de vocês aqui embaixo aqui que vocês estão querendo ver pra gente ficar sabendo, o que gente também gosta de saber, as coisas que vocês querem saber. Então comenta aqui embaixo, deixa o like de vocês, se inscreve no canal para não, não, não perder nada. Exatamente. E compartilha com os amigos, né, gente? Pra dar um, uma ajudada aqui. Então é isso. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Até a próxima é e aí, falou! falou.